Tem alguém brincando, brincando, brincando E tem coisa chegando pra ela que ela tem que se liberar agora <risos> Feliz aniversário, meu amor Obrigada A Carol estava, desde que essa caixa chegou, ela estava há dias me perguntando o que que isso é. tá ficando ansiosa porque ela não conseguia descobrir o que que era. Ah, não tem nada a ver, eu nem sou ansiosa. Não. Rasguei para cá. Quebra? Então. Lindo assim meu marido, né? <risos> Faz um ano já que eu tô usando esse tipo de agenda E por isso que eu pedi essa pro Dani Porque olha só que legal Agenda pra mim tem que ser grande, primeiro de tudo A minha que eu tava usando esse ano era uma A4 Era maior que essa ainda Então tem que ser grande, tem que ser grossa tem que ter bastante espaço para escrever. Aí essa daqui eu gostei porque ela tem os meses tudo separadinho, assim. E o que eu gostei dela também é que cada começo de mês ela tem um versículo, ó. Que bonitinho. Isaías, eu amo Isaías. A agenda para mim tem que ter bastante espaço, sabe, em cada dia, assim. Porque daí eu tenho espaço para escrever tudo que eu vou fazer naquele dia. Eu não gosto daquelas que é... Um quadradinho só, daí você tem que escrever pequenininho, assim. O Sammy tá aqui em casa, porque ele tá indo pro Brasil amanhã cedinho, cedinho, cedinho, a gente vai ter que levar ele pro aeroporto. O Dani tá fazendo meu desejo de... Ele perguntou, o que, que você quer jantar amanhã? Ai, pizza. Sammy, mais uma, tá tentando fazer uma pizza vegana, sem glúten. Vamos ver se vai dar certo. É... Hum? Meu amor, eu acho que deu bom. É. O oh, meu amor, não fique triste. A saudade existe, qual é, é a razão? Você que é o pagodeiro eu da família. See you Oi gente, aqui estamos de volta em casa e o Sami ainda tá aqui com a gente. Nossa mãe, foi experi... essa foi a experiência mais frustrante, é pouco. O Sami perdeu o voo, é meio dia só agora que eu tô colocando alguma coisa na boca. Porque o voo dele, ele ia fazer escala pelos Estados Unidos... E a gente não sabia disso nem ele, mas aparentemente para só para passar pelos Estados Unidos ele tem que ter um não um visto, um papel lá, um aviso, tem que avisar eles que ele vai estar tá passando. Não, não, ninguém é bagunça, tá? Tudo bagunçado. E, enfim, daí a gente conseguiu fazer esse negócio pela internet, ainda pegar o visto rapidinho. Mas nesse meio-termo ele perdeu, nesse meio tempo ele perdeu o voo. E daí ele já tinha se... e pra remarcar o voo, porque claro, agora antes do Natal, tá tudo lotado, só tinha passagem de primeira classe, ia ficar tipo 4 mil francos pra remarcar o voo pra hoje ou amanhã. No final das contas, a gente tá tentando agora comprar uma passagem nova pra ele hoje ainda, mas tipo, essa que ele tinha, ele vai ter que tentar remarcar daí pra usar, sei lá, no que vem, ou algo assim. Ai, amor. E aí? Como está sendo seu aniversário? <risos> Super legal. É? Tá sendo uma aventura como nunca teve antes. aeroporto tentativa número 2 do dia Eu já tô rindo da situação O Sam ainda não conseguiu forças Dentro não. de si mesmo para rir Ninguém lá Estou em ser uma viagem bem E não esquece a minha tapioca Obrigado pelo seu dia de aniversário De nada, foi um prazer Boa viagem, tchau Vai com Deus Agora eu vou pra casa Curti o restinho do meu aniversário com o Dani E quem sabe ter uma noite mais tranquila do que foi o nosso dia Está tudo bem O que importa é que deu certo o Sami Cheguei em casa, finalmente, depois de enfrentar muito trânsito, mas agora, agora eu tô feliz, tô triste porque o Sammy foi embora, mas estou felicíssima de estar em casa, finalmente Posso olhar agora? Uhum. Eu falei pra ela, amor, fica aí, não se mexe, eu vim acender a luz e ela virou sabe quando não é foi reflexo não foi instinto. ai que can... oh no. Da... da não, nossa, que quem é que fez isso? É ai, tô confusa. Oh. A surpresa mais linda que já me fizeram. <risos> Obrigada. Obrigada, que saudade. Isso me fez me sentir especial. Eu tava sentindo falta disso hoje, eu acho. Eu sou grata hoje pela minha mãe duas vezes, pelos meus pais duas vezes. Por quê? Porque, eu não sei, desde ontem, assim, a mãe, eu tava falando com a mãe e ela relembrou como foi muito difícil o parto. É, eu quase morri, ela também passou, assim, muito perigo de, de, de vida mesmo. Uhum. Porque o parto, quando eu nasci, foi muito complicado. Eu era muito grande, eu tinha quase 5 quilos. <risos> e... E agora, vindo também pra casa de carro, assim, pensando no trânsito, eu fiquei pensando, nossa, que, como é um, um amor de mãe, né? É... Enfim... Então, eu sou grata... Hoje eu sou grata pelos meus pais. Eu sou grata por você.